Senhor Jesus a todos, hoje eu estou aqui para falar sobre a Universidade da Bíblia. Meu nome é Rosemeire Silva Santos e estou aqui para dizer que a Universidade da Bíblia chegou para mim no momento certo, no momento que eu mais precisava para estar fazendo um curso à distância. Devido ao meu horário de trabalho, quase não tenho tempo, mas através da Universidade da Bíblia eu estou tendo, graças a Deus, tempo para fazer esse curso de teologia, que é o meu sonho fazer. Porque a palavra do Senhor diz aqui em 2 Pedro 3,18. Diz assim, porém, continue a crescer na graça e no conhecimento do Senhor e do Senhor Jesus Cristo. Então, para a gente pregar a palavra de Deus, nós precisamos estar tendo conhecimento da palavra de Deus. Eu, como missionária... Tenho cada dia mais e mais a aprender e ter a conhecimento da palavra de Deus. Atuo ali também no cargo na Igreja Missões de Fé, presidente do louvor. E para que eu venha passar para o pessoal, os levitas, e até mesmo para mim mesmo eu tenho que estar aprendendo cada dia mais e mais. E a Universidade da Bíblia tem me dado sabedoria tem me dado conhecimento e tem me dado graça para fazer a obra do Senhor. E eu quero agradecer ao pessoal da Universidade da Bíblia, esses professores que têm me disponibilizado assim, assuntos, matérias, conteúdos que têm me feito crescer. Porque para a gente hoje em dia pregar a palavra de Deus é preciso que a gente tenha um preparo, tenha conhecimento daquilo que nós vamos falar. Então, a universidade chegou para mim no momento certo. E eu indico a você, venha para a universidade da Bíblia, porque ela nos disponibiliza de tempo, aprendizagem e conhecimento para o nosso dia a dia. Muito obrigada a todos e ficam todos na paz do Senhor Jesus.